Vida, boa noite que o da eu não consigo dormir sem história contar uma história qual história hum... a sua minha hum, deixa eu ver por onde eu começo oxi começa do começo quando eu nasci, eu... Ai, Guzzi, Guzzi! Ai, Guzzi, Guzzi, Guzzi! Ai, Guzzi, Guzzi! Coisinha bonitinha da mãe! Mas é tão bonitinho! Tão bonitinho! Coisa linda de mamãe! Que coisinha mais feia! Isso daí não é meu filho, não! Já se viu, eu que eu é feia desse jeito! Hum, Black Donald. Se tivesse o exame de DNA nessa época, eu ia pedir pra você. Mas não ia ainda. Mas que coisa absurda! Como é que pode falar um negócio desse do nosso único filho? Ah, tão lindo! Mãe, feio, parece no joelho! Que ah, que muito. é M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. Larga esse neném vai buscar amendoim pra mim logo, que acabou, que ó, tem mais amendoim nenhum. Ô pai, sabia que eu aprendi a amarrar o cardarço? Uhum. Bom, o Pedrinho tava na casa do Joãozinho, aí o Pedrinho perguntou se o Joãozinho queria leite. Aí o Pedrinho falou que sim, aí aí o leite não tava gelado. O Pedrinho perguntou pra vaca. Não, não, não, não. Perguntou pro Joãozinho, por que você toma leite frio? Aí o Joãozinho disse: não, por que não toma leite frio? Porque a vaca não cabe na geladeira. <risos> Entendeu, pai? O leite veio da vaca, por isso que tava gelado. Gostou, pai? Gostou? E é, foi, moleque! Pai, ó, eu fiz o um Hum. Eu, você, mamãe Gostou? Pai, eu te amo Oi, pai Bom, de hoje vai ter bolacha de sal Mãe derrubou um pouquinho, a mãe seca, tá? E água? Ai, água de novo Eu vou só comprar um pão, e eu já volto. Eba é, e pai comprar pão! É, Eba! onde é de pão! Um de pão! onde é de pão! pão! pão! Pão! Pão! Make me! Make me! É o melhor para poder crescer! Make me! Esse pinho que vai ter pão de hoje? Que? Natal! Oh, guys. Batata de novo, mãe. Batata. E aí? O que aconteceu? Tio Careta? Tio careta! Ah, e aí ele... E aí, ele nunca mais voltou. Calma, calma, calma. Para de chorar. Preciso de chorar. Porque deu tudo certo. Eu saber, eu acho que já tá tarde, tá na hora de você Quê? dormir. O que aconteceu? Eu te conto não, amanhã, ok? Chucareta, não, tá na hora de dormir, não. Chucareta. Boa noite. Tá bom. Chucareta.